Gatron diária de carry no meu time. O zetei. Que que é essa aqui? Oi. Não, sei lá, vim parar na Deep Web. Essa Como conta aqui tem 30 que aconteceu? Jogos, tá? Não, Essa conta aqui Ela tem acho que 68 wins e 4 derrotas. Como que eu tô aqui, eu não sei. Mas é oh, a chato, minha esperança pra essa season mesmo. agora é, é que pelo menos as kills sejam sempre 10 Challenger, tá ligado? Que não vai ter mais duel. Então, pô, deve ser mais fácil eles arrumarem o MMR do bagulho. Mas quando hum. se trata de Riot, eu não, não coloco as expectativas a Riot muito é altas. É igual a proposta de político, velho. Sério mesmo, eu nem. Nem gosto de opinar muito pra não tomar. para não acabar com as esperanças dos outros, mas. <risos> Escuto desse MMR aí. Tipo assim, pelo menos hoje em dia tu tá no challenge, tu cai com D1. Tá ligado? Já existia uma época que tu caía com bronze. Nossa, teve uma então, season tu... na MD10. Tu lembra que o faker caiu com bronze na MD10.